Tá muito que Eu gosto de, de cílio, mas eu, eu perdi desse jeito. Não, é porque o cílio da mami, ele tem que ser um cílio amendoado também, sabe isso? Tipo, ele tem que, ele, ele tem que ter um... Sei lá, é um, um, não sei explicar. Só um pouquinho de.. Só um pouquinho. Eu já levo o Rimeu pra você. Capaz é uma palhaça. Ai, mãe, foda-se. Nacional, sabe? Sabe como é que é? Porque com certeza, todos os meus takes eu tô escorrendo lá de meus. Que pretos. Sus... Ai, gente, podia botar quantas horas faltam, né, tô... Atos? Estão falando desesperadas, pelo amor de Deus. Alguém dá um rímel prova d'água para essa mulher? Eu já te dou, tá bom? Eu preciso fazer meu cabelo ainda. E vou usar o seu pó, tá lá, né, Brunete Tá. Sem mordade, não é sem, de, sem massagem. Pô, lindo, você sabe. Quando fica, tá Não tô gostando desse salto. Bota o outro pra experimentar, hein? Eu acho que o branco vai ficar bonito. Mas é porque aí tem um microfone que é preto. Tá legal esse salto. É